Mas qual é o seu objetivo, né? que onde você quer ficar bom mesmo, né? o que você quiser ficar bom você vai ter que priorizar, e a ah, depender do momento, da mesma forma como o treino funcional da resposta anterior, vai ter momento que você vai ter que abdicar de alguns outros treinos para você fazer a parte mais específica do seu objetivo, no caso é a corrida, Pô, mas eu posso botar os meus treinos, o, cross, o crossfit, sei lá, ajudou natação, bicicleta, pode, estar tá trabalhando sempre o seu coração, mas tem que saber quantificar quanto de estresse está gerando no seu organismo com essas outras atividades, porque é um estresse que está gerando no seu organismo, mas não um estresse específico para a corrida, beleza? Então, quanto mais próximo o seu objetivo na corrida, quanto mais próximo você estiver da sua prova-alvo, você tem que ir limpando, digamos assim, o seu dia-a-dia, -dia, o seu cronograma, para ficar o mais específico possível para o seu objetivo na prova, Beleza?